Fala galera, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em mais uma lenda nova. Hoje a gente estamos aqui a pedido de um inscrito do canal, né Thaís? Isso. Ele mora até aqui na frente, pessoal. mostra a casa, Thaís. Aqui, ó. depois vai dar pra ver melhor. É, e já faz muito tempo que ele tá pedindo pra gente vir aqui fazer uma investigação no local, né Thaís? Sim. E hoje a gente veio pra fazer a exploração. Ele eu conheceu o local, é, né? porque ele tinha falado pra gente que tinha uma casa no fundo da casa dele que era assombrada. E é essa casa aqui, pessoal. A gente já deu uma olhada ali pela frente, mas ainda não entramos. Não entramos lá. Vamos entrar filmando tudo para vocês. Ele relata que escuta muito barulho de noite na casa. Porque teve até um dia que ele estava escutando a porta batendo. E ele foi até a casa para ver e a porta estava batendo sozinha. Ele pegou e saiu. O local é completamente assombrado, né, Thaís? Uhum. E ele não sabe o que, que acontece no local. Porque quando ele comprou a propriedade, já tinha essa casa aqui. Então, qual será o mistério desse local, Thaís? Então, Thiago, tem que vir investigar um dia de noite, hein? É, porque quando ele comprou a propriedade que ele mudou pra cá, essa casa já estava abandonada. E ele foi morar naquela lá. É. Vamos tentar descobrir, né, Thaís? Vamos lá. Vamos ver primeiro como que é essa casa aí, pra gente estar voltando à noite, o uhum, que você acha? Bora lá? lá? Bora lá. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Thaís, está com a volta? Tô. Olhando assim, cara, parece que tem meio de massa. Parece. Né? Ele mora aqui, pessoal. Ele mora ali. Uma coisa que ele falou para tomar muito cuidado com um cobra. É. Parece que até matou uma vaca, né? Esse... Matou uma vaca. Onde, ante. Onde, Olha onde? essa casa, velho. É, é sinistra, gente. Olha isso. Olha o tamanho que ela é. Bem grande. O que é isso? Era? era vaso? Ah, podia era vaso, ó. Uhum. Se é tivesse manifestação? Sei. Eu acho que não, porque não tem outro pedaço de vaso, só tem esse pedaço aí. Isso aqui é a coisa que eles guardam aqui, né? Vamos ver é o que estou fora. É. Olha para cima, cobre. Ah, tem um quarto aí. Não, aí, ó. ali, ó. Agora tem cobra. Ele falou que fiquei com medo. uma a televisão que é. Ele falou pra tomar cuidado, fiquei com medo. É tipo uma dispensa que... aqui, né? Uhum. Tem que tomar cuidado assim, Thiago. Alguma coisa assim, é, tem filhote de cobra. cobra. É Eu então acho que ela dispensa. Aqui é um tanque, ó. Gostoso aqui, né, Mario? Não. Gostoso. Nossa, lá dentro parece ser sinistro. Olha lá. Tá aí, vem aqui. O Pessoal, ele falou que é, uma vaca morreu, que a cobra matou e a vaca caída lá, tá exato? é dali que É, ó. Tá, tá, tá. Acho que não dá pra ver daqui. Victor, puxa um zoom aí, só pro pessoal ver. A vaca tá morta ali, cara. Tá aberto. Né? Vamos entrar? Vamos. E o cheiro tá forte assim por causa da vaca, né? Nossa, tá exato isso aqui, cara. Licença. Licença. Jesus. Nossa, tem móveis aqui. Será que esses móveis já estavam? Ou ele que colocou? Depois dá pra gente perguntar pra ele? É, vamos perguntar pra ele. Mas eu acho que já tava. Já tava? Eu acho que sim. Ai. Aqui ah, era a cozinha. Esse aqui, esse aqui é aqueles discos. Aqui era a cozinha, mas colocaram o sofá. É verdade, que era aqui. Oh, a cama. O que, que é essas coisas? Olha o vídeo que eu tenho aqui. Então. Ó, oh, tem mais. Você é tem Não. Você que tem umas cascas de ovo aqui? De onde? Aqui. Tá onde você está fazendo? Eu acho que ele guarda algumas coisas aqui. Não sei se os móveis, igual a cama, sei lá. o sofá, tava aqui, sei lá. Pelo que parece que há tá muito tempo abandonado essas coisas aqui. Gabriel. Na cama? Sim. Ah, é cheio de coisa aqui dentro, é tá isso? lá. O Thiago e a gente foi numa casa que tinha um negócio escondido assim. A casa do lugar. Do do foi mesmo. Deixa eu olhar aqui. Aqui não. Aqui também tem um negócio lá dentro. Tem? E um outro lado tem, mas aqui vai ver tem alguma coisa. Isso, cara. Casona, cara. né? Olha o, o forro. Então. Aqui era a sala, então? Ui! Tá, pega, morcego! Susto, cara. Eu escutei um barulho. Acho que aqui era a sala. Olha o forro que bonito, cara. Modelo da casa assim, então, ó, bonito. Olha quanto tempo não tá abandonado isso daqui. Muitos, muitos anos. Tá, muitos anos, hein? Aqui era é sala e vamos lá a cozinha. Pelo, Pelo jeito sim, só que eu não sei por que porque o sofá para é Que ótimo! Nossa, eu já achei... Nossa! Vai ter bastante coisa aqui, ó. Se perguntar pra ele depois se. Se era dele ou se não é, porque às vezes é dele e nós tava mexendo. É. Né? Do que é de criança? Falta uns negócios aqui, ó cartão de vacina, acho que ele é foi. Essas paredes aqui é bem lindo Olha que bonito aqui atrás. Hum. Acho que aqui é pasto, né? Essas maneiras. Se quarto grande, hein? Não é quarto. olha que rachadurona? Né? Ó, dois quartos. É um quarto aqui, ó. Hum, ó, caixa d'água hum, ali. Vem daqui, filme. Um buraco. Ali. Verdade. Eu Eita, pega. Cara, aqui eu tô de gostei cobra. Cobra é o rato. Aqui era um. Um outro quarto menor, né? Quarto menor. Ai, que brilho. Não tem coisa não, hein, cara. Certo. Sure saco. Tem um rádio ali antigo, ó. Não mexe assim nas coisas, ó. Que daí faz que os bichos saem. Tamanho da aranha ali, misericórdia. Olha é. lá. Naquele saco. Não a casca dela, só. Ai, credo já trocou a pele dela. Ah. O... E aqui é o. tá aí, ó, ele banheiro. falou que tava a porta batendo, então era do banheiro. Todas das portas lá da entrada. Da entrada, porque os quartos não tem. Cuidado, cobra. A gente já tem medo de cobra, ainda o cara fala que aqui tem cobra. E tô... ele falou que a vaca morreu por causa de cobra? cobra. Aí, filho, lascou o. Aquilo Por que aqui? que tá tampado aqui? Janela, né? banheiro. vai ter que conversar com ele certinho, perguntar certinho se essas coisas que ele colocou. Porque ela não tinha entrada na casa pra perguntar, né? Não. Só veio e conversou com ele. Ele falou que quando comprou já tinha câncer, Que ele deu esses relatos que aconteceu com ele. Sim. É, a gente vai ter que vir dar uma... Oh, vamos lá conversar com ele e a gente volta à noite pra dar uma investigada. Investigada, né? Vamos ver lá, o que galera, que acontece. Ali em volta. Vamos. Aqui o cheiro tá bem. forte. Quero dar uma olhada aqui, ó. Cuidado com o cobre. E abri ele também. Vamos, vamos até, até ali atrás. Aqui, hum. Casa grande, né? Véio? Olha, uhum. Olha essa cena aqui. Tá isso? Uhum. É, vamos lá conversar com ele e pra, conversar com ele para voltar um dia. Investigar essa casa aí de madrugada, que ela parece ser sinistra cara. Parece ser bem sinistro, pessoal. A gente vai conversar com ele lá pra tentar saber um pouco mais. E é do jeito que a gente gosta. O cara não sabe nada do que aconteceu é aqui. um mistério, cara. A gente vai ter que desvendar esse mistério. Saber o que, que acontece, hein, Thaís? Aham. Uhum. E. Vamos fazer a investigação é. mesmo e descobrir o que. que... O que, que é sobre esse local? V aí? Vamos tentar, pessoal, conversar um pouco com ele ali para poder tirar mais informação. Ele não queria. Ele pediu para não filmar ele, né, Thaís? isso? Uhum. Então, a gente já conversou um pouco com ele, ele explicou ali mais ou menos o que acontece. Agora a gente vai perguntar sobre essas coisas que está dentro da casa aqui. Perguntar mais informação uhum. para ele. Pra gente estar voltando à noite fazendo a investigação. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal se você não for inscrito, tem vídeo todos os dias, só vídeo top. E se liga só, se você não é inscrito lá no canal Thiago Furacão, o link tá na descrição, vai lá e se inscreva, porque a gente vai voltar aqui de madrugada, de madrugada para fazer investigação. Isso mesmo. Tamo junto, é nóis, falou. Fui!